Não, o CNPJ do Partido Político não é atribuído automaticamente. O representante partidário deve comparecer à Receita Federal para providenciar esse cadastro e depois deve informar esse número no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, o SGIP. Essa foi mais uma dica. Mais uma resposta da série Responde em um Minuto. Acompanhe-nos e não perca nenhum deles. Um abraço para vocês e até o próximo.